a riqueza. Meu Deus, que coisa mais linda, Madalena. Dá uma olhada. Ele vai e lavar a turma pra... atrás. Ele sabe o que vai dar comida? É, lá em São Paulo não tinha essas coisas não, é? Né? Não. Nem dá, mas a vida muda, né? vamos ver na fase da adolescência. Mas olha, Madalena, vou dar um, um palpite aqui. É nessa fase que é mais difícil, bem. é Era que se adaptou bem. É. Porque adolescente nessa fase é mais difícil, por conta é da facilidade. É que não, tem, não é não que nem não mãe, a... Não. não tinha celular, não tinha internet, não tinha essa abertura que não tem hoje, né? Não tem jovens que não é brava. Você é o meu, É. Tá tá? Tá namorando já, mano? É Tá bom? É aqui. Amanhã Ele o celular. Olha isso. só veio, criar Olha a festa, Olha a festa, Madalena. Isso, pra mim, não tem dinheiro que pague, hein? Meu Deus, que coisa mais bela, ó. Tem uma ali quietinha, não tá comendo? Por que será? Isso aqui tá... Ah, não estão deixando ele comer, Madalena. Tadinho Engraçado né rapaz Tem uns que não deixam outro comer por nada né Vai pro animinho, vai, vai vai me sujar minha roupa, não tem problema não, vem cá. Vem cá, vem cá. Cadê, ele? Cadê ele? Você quer um carinho? Você quer um carinho? Quer um carinho? Você quer um carinho, nego? que quer um carinho? Você tá preso aí, você, não quer, você quer sair daí, não quer? Ele quer sair daí. Cadê? prender o seu, seu dono prender eu não posso soltar você daí. Não posso. Eu sei, Jordan, e você, pequenininha? Casa E tá carregado de lá. flores perto do Tamarino, né, e mãe? Na rua virando assim, que é a rua do Pichão Quente, hum. morava uma senhora lá no antes, Marro Maria. Eu não me lembro. Sobrenome, não. de Maria, quando era criança. E lá tinha o estado tal de Tamarino. Aí, nós mudamos mudando pra escola... Não, acho que eu morava na casa de uma mãe e, e um dia lá, eu não sei o que aconteceu, que eu falei pra mãe que eu queria tal um de Pichilope e para minha mãe achar esse escola de pichilobi. e eu falava que tinha na casa da Maria que eu queria ir lá na casa da Maria que tinha esse tal de pichilobi. aí acho que foi o Dadinho que foi levar eu lá para me mostrar essa árvore eu falei, lá tem, eu sei que lá tem fui com o saquinho de papel daqueles que vendiam açúcar Sabe, com o saquinho de papel que vem pão enchi o saquinho toda feliz para casa então, aqui também <risos> algum moleque do dia chegou aqui é, um, um, um, like, que like, bonito a cada da Marina Grande. foi embora. Aí chegou aqui. Olha o que eu encontro aqui nesse fundo de quintal, gente. Olha o que eu encontro aqui, e aqui tem bastante, né? A terra aqui é próspera nesse sentido, porque era um sítio que depois foi picado em lotes para os herdeiros da família. Então aqui, ó. Que beleza. Quem conhece aqui, gente? Quem é que conhece? Ah, e é bem antigo, olha o tronco. Olha o tronco, quer ver? Olha o tronco, Você vê que é velha, é uma árvore velha, mas os frutos estão bonitos, viu? Não tão, tão bonito assim não, né, sim. Olha lá, não tá tão 10. Mas temos varopa Olha lá. Seriguela, gente. A famosa olha famosa seriguela. estou, gente. Dentro de um. Não vou dizer bananal. Oh, mas aqui é perdeu banana. Ah, tá perdendo banana. Não estão colhendo, pessoal. Se fosse só uma dava um desconto, né? Se fosse só esse que perdeu. Será que não vingou? Não sei. Mas são lugares assim que eu amo, gente. E aqui um pé. E a gente fica esperto com cola porque Cobra você sabe. Se você vai para o lugar que elas estão ali, o problema é prejudicado, vai ser você. E aqui um pé de jurubeba. Estou vendo aqui que não tem jurubeba. Mas é um pé de jurubeba. Ah, tem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ali. Tem aqui, ó. Isso aqui a gente faz em casa, mas fica uma delícia. Muito bom para o estômago, para quem gosta um prato cheio, eu prefiro isso aqui do que bife, sabia? Muito mais para mim. Um pé de aça-peixe, quem conhece aça-peixe? Essa planta aqui na minha terra, pelo menos eu conheço por aça-peixe. Depois eu vou saber o nome direitinho dela, porque eu não, não me lembro o nome científico dela, não. Aqui onde, a gente, onde eu nasci, ela é considerada como uma praga, né? Os fazendeiros mandam arrancá-la do pasto. Entendeu? E aqui, ah, gente, isso aqui nós fazemos vassoura. Puxa lá, vida, eu tô tão do lado e não tava percebendo. Conheço como guaxuma. Deixa eu mostrar a florzinha da guaxuma para vocês. Os antigos, como eu, vão lembrar que nossas mães pediam pra gente tirar pra fazer vassoura tá ventando, mas dá pra vocês terem uma noção olha que bonitinha a florzinha da Guax. agora eu vou falar aqui, depois eu vou ver se eu tô certo, guaxuma ou Guanchuma? eu acho que deve ser de região, né cada região tem um, um nome pra essa planta né que a gente faz vassoura com ela, ainda faz um, no interior faz muita vassoura dela não sei se é Guanchuma, depois a gente vê isso daí a florzinha dela é essa e a planta é essa aqui, deixa eu dar uma clareada aqui, isso essa é a planta, aqui passaram um trator, então roçaram né, Mas eu estou indo aqui agora roçar, tá vendo? aqui roçaram ó, tá vendo? Mais aqui não. Então aqui, ó, que belezinha ali, ó. Uma mamãe tomando conta da molecadinha ali, ó. Ô mamãe, sai do meio da grama. O molecado tá sofrendo aí, ó. adico e Isso, vem cuidar dos seus meninos, eu não vou fazer mal para você não. Vem pra cá, vem. Gente, vocês lembram quando eu estava lá em Minas e eu filmei o mentrasto que havia sido roçado, olha, eu estou aqui do lado do estado do Mato Grosso, ainda dentro do estado de São Paulo. Esse aqui é o mentrasto, que eu pegava as folhas e fazia chazinho para dar para meus meninos quando dava dor de barriga. Né? Esse é o mentrasto. Nunca vou esquecer dessa época, que eu ajudei a cuidar dos meus filhinhos, dava dor de barriga, mentrasto neles, e sarava de verdade. E inclusive, eu tomava um copão cheio. Eu gostava. Gostava, não gosto, né? Até hoje. Esse é o metraço. Vou ver a florzinha do mentrasto agora. Do lado direito, as flores. Tem até uma formigazinha andando lá. E o esquerdo, o botãozinho que vai abrir. Que beleza, né? A natureza prodigiosa, né? E ao lado dela. Tem uma folha com espinhos. Esse aqui eu conheço por Joá. Essa folha aqui eu tô mostrando. Olha os espinhos embaixo. Devagarzinho, deixa ele focar. Pera aí, paciência comigo. Olha os espinhos, estão vendo? Esse é o joá. Esse aqui, se a vaca comer, dá problema. Eu lembro que, que eu pegava por tarefa. A gente da aqui tá muito próximo, pera aí. Aqui, a gente pegava por tarefa, aqui. Então, o, o dono da fazenda, que inclusive chamava o meu tio para ser o... O fiscal, ele dava as tarefas para nós, para a gente fazer. Que era para arrancar isso aqui no pasto. E ali é o fruto do joá. Aquele fruto está verde. Esse aqui é o fruto do joá. Então nós tínhamos que destruir esse fruto. Arrancar o pé. Depois pegar o, o, os pés que foram arrancados. E levar tudo no monturo. E depois era queimado. Para não prejudicar... O opa! Não essa dança aqui da borboleta que tá bonito. Não prejudicar o gado, sabe? E essa daqui, meu Deus! Depois eu vou pesquisar. Mas eu lembro também dessa desse mato. Dava essas bagas aqui, ó. A Madalena é capaz de, de saber essas daqui. Mas ela tá com a minha conversando lá dentro. Essa é a flor da planta que eu disse que eu não me lembrava o um nome, não me lembro na verdade o um nome, que dessas bagas aqui, ó, muitos da roça conhecem. E vão até estranhar por eu não conhecer, que eu não lembro o nome mais. Eu me lembro, eu vou até arriscar falar uma coisa aqui agora. Quando eu era criança, nós pegávamos, se não me foge a memória, essas bagas aqui, deixa eu dar uma olhadinha melhor para ver se é isso mesmo. Dá uns carocinhos pretos que nós torrava e uma espécie de café. Espera só um minutinho, gente. Olha quantas sementes tem aqui dentro. Porém, eu não estou lembrado. Eu acho que não é o que eu estava falando, não. Porque esse aqui tá no tom amarelado. As que nós pegávamos no mato eram pretinhas. Tá vendo que belezinha? Deixa eu puxar devagarzinho, ver se consigo focar. Ó. Tá vendo ó ó cai tá no chão certo esse também é outro mato outra planta que eu também não me lembro o nome também não sei se ela serve de alimentação bovina não lembro também não lembro quando eu era criança nós também trabalhávamos na roça Eu via muito dessa daqui Pode ser até Não vou arriscar, mas pode ser até Que seja essa que eu estava falando Que dá um tipo de um café Bebível, viu? Bebível mesmo E muito gostoso, por sinal Deus é maravilhoso, né? Um lugarzinho tão pequeno desse Essas bênçãos eu já estou gravando aqui Para vocês verem Isso é muito bom a mesma plantinha que eu acabei de filmar ali atrás, né? De gravar para vocês verem. Só que. maior do que aquelas lá. Dá para perceber que ela é bem maior. As baguinhas que eu falei estão aqui embaixo. Ó. Muito bonito também, né? Linda. Eu gosto muito de planta, mas essas plantas exóticas assim. Plantas que a gente não vê comumente, né? Só mesmo na, na natureza. Ou seja, no meio do mato, né? Na cidade eu não vejo. Não é à toa que a galinha caipira é uma delícia, né, gente? Elas vivem soltas, assim, comendo insetos, comendo gramíneas. Então elas ficam com uma carne dura, mas gostosa, deliciosa. Aqui nós temos o fruto do tamarindo. Tamarindeiro, né? Ou seja, os tamarindos e as flores que, dá, que nascem e ficam assim, ó. Lindas, né? Lindas mesmo. E os desse pé deve ser muito bom, porque eu gostava muito de vir chupar esses frutos no pé, não deixava cair no chão não. Bem azedo, por sinal. Vocês lembram daquela florzinha que eu filmei lá em Minas? Eu vou mostrar aqui. Teve um rapaz que me deu o nome dela. Falou pra mim o nome dela. Lembra dessa florzinha aqui, gente? Lembra-se dela? Será que é essa que o um amigo nosso disse que é Cambará? Parece que ele falou que é Cambará. Nasce na, na América do Sul, né? Outra bênção de Deus também. E... Deixa eu mexer aqui um pouquinho. Pezinho. Olha lá no pé. Frutas do pezinho de seriguela. E um pé bem antigo, né? Dá para ver aqui pelo jeito que ele é bem velho. Muito bom, que beleza. Uma borboletinha. Dando um show aqui para nós. Opa, ali que belezinha, ó. Oh, para um pouquinho aí, moça. Para. Essa flor aqui que eu quero mostrar para vocês. Não sei o nome dela. Mas, quando nós saímos pescar, a gente via muito essas flores quando estávamos indo para a beira do rio. E hoje, para minha felicidade, para a nossa, né, eu estou vendo... Ela aqui. Olha como que anda no mato tem de tomar cuidado, ó. Quem conhece esse tipo de formiga, gente? Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Achar um, um jeito de filmar pra vocês verem. Tá ruim aqui, irmão? Esse formigueiro, cadê ele? Puxa, na vida, tá meio difícil aqui ver. Pra trás, pra trás. Não, não tô achando, não Ah, tá fazendo a leitura da, das folhas, por isso que eu não tô conseguindo focar direito. Deixa eu puxar aqui. Ah, sim, agora melhorou. Gente, eu vou fazer um negócio aqui meio doido. Vou dar uma cutucada com o dedo, presta atenção. Pronto, foi o suficiente. Olha. Esse aqui eu conheço por formiga lava-pés. E se pegar os meus pezinhos abençoados aqui, eu estou enrolado. Então é melhor eu manter um pouco essa família quietinha aqui. Que é melhor. Vamos voltar para a flor. Eis a beleza dessa flor. Eu não sei o nome desse pé de planta. Mas eu acho uma graça. A outra do lado também parece que tem um animalzinho lá dentro, tem sim, uma abelhazinha, e olha que bênção de natureza, que coisa mais linda, a gente fica num lugar desse aqui, olha, sem comentários, só para quem gosta mesmo. De caju, gente Pequenininho ainda, tá vendo? Mas com certeza Pelo chão que eu tô vendo ele plantado E pelas cores das flores Vai crescer, vai dar muito caju aqui Ela deve estar tá gostosa, tá de vez, né, bem? Tá madura Tá é madura, você pegou? Passa pro lado de lá, pro baixo da cerca Ah, dá para você passar aí, ó. A cerca tá larga. Madalena comendo a uma das frutas que ela mais gosta. Não pode ver. Bem, eu quero ser linguela, Eu quero ser linguela. Vai lá. Passa para cá, para lá de cá que você vai conseguir pegar. De vez é boa, tem gente que a gente come com sal, né bem? Uhum. Tem umas que é o muito, né? ó. Você tem que pegar aqui? Lógico. A sua mão tá formando uma concha. Não, assim. Aí, agora sim. Ah, tá bonito, não tá feio, não. Essa mão tá parecendo um coração. Até mais. Até mais.